Olá, tudo bem com você? Aqui é o Juliano Freitas E hoje eu vim falar de um suprimento que me ajudou bastante Que é o Max Power Já que eu vi muitas pessoas fazendo depoimentos Eu vim aqui dar a minha humilde opinião Depois de um mês de uso do Max Power Caso você não saiba, eu trabalho muito E eu não tenho tempo para fazer academia, para fazer dieta, todas essas coisas Então... Eu estava me sentindo cansado. Eu percebi que a minha libido tinha baixado. Eu já não conseguia mais satisfazer minha mulher. Já, minha relação já estava... A um fio de acabar, porque eu já não estava como eu era antes. Eu nunca acreditei nesses suprimentos sexuais, até o meu amigo me recomendar o Max Power. Eu pesquisei bastante, fui no reclame Aqui, vi que não tinha reclamações nenhuma. Pesquisei em vários fóruns, vi vários depoimentos e resolvi adquirir o produto. O produto chegou muito rápido, dentro de 14, 15 dias e eu comecei tomando duas cápsulas por dia uma antes do almoço e uma depois da janta. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida Em duas semanas eu já percebi um certo resultado Eu estava com muito mais disposição Eu percebi que a minha libido tinha aumentado E minha mulher não acreditava que eu era a mesma pessoa O Max Power tem a famosa maca peruana Que é cultivada há mais de dois mil anos E ela te deixa como novo E o melhor de tudo é que o Max Power Eu percebi que ele aumentou o meu membro ele me deixou mais potente sexualmente e ainda aumentou o volume e a grossura do meu órgão isso para mim foi algo surpreendente porque eu não sabia que ele fazia isso mas ele faz ele melhorou a minha vida em vários aspectos que eu não acredito até hoje esse meu amigo que me recomendou o max power acabou comprando no mercado livre uma vez e o produto não chegou então aqui fica o alerta não compre no mercado livre na olx o link oficial do produto tá aqui na descrição desse vídeo você também ganha um Desconto e você vai ganhar também 30 dias de garantia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Conto com o seu like, tchau.